Internet livre em praça pública. Atendimento ao cidadão feito pela web. O programa Cidades Digitais tem permitido que municípios brasileiros se modernizem. Foi o que aconteceu em vitória da conquista no interior da Bahia. A repórter Andréa Xavier esteve lá e conferiu as mudanças na vida da população. É o que você vê agora na TV Minicom. No sertão da Bahia, tecnologia de ponta. Tirou sangue de manhã? No mesmo dia à tarde, o resultado já pode estar pronto. E melhor, basta um clique para conseguir ver o exame. Tudo pela internet. Os pacientes recebem um código de acesso e podem, já de sua própria residência, estar acessando esses resultados. O Hospital Municipal fica em Vitória da Conquista, a 500 quilômetros da capital baiana, Salvador. Atende a pacientes que moram aqui e em outras 80 cidades. No laboratório, são 55 mil exames por mês, 90% prontos no mesmo dia. Para dar conta de tudo isso, só com uma boa estrutura de internet. Foi o que aconteceu aqui. A fibra ótica chegou para conectar o laboratório da cidade. É também fibra ótica que permitiu ter, por exemplo, internet livre em plena praça pública. Quem mora por aqui aprovou o investimento. Fica tudo muito mais democrático e toda a população em qualquer classe social tem acesso a todo tipo de informação que a internet hoje em dia nos oferece. E a praça, além de ser um local público, você pode se reunir, mas não tinha internet antes. Então seria uma limitação, até para buscar informação e tal. Então agora tem a internet, que também serve para informação mais no sentido escolar, mas também no sentido amplo, né? que é a cultura. Hoje, Vitória da Conquista, no interior da Bahia, é um município conectado. A prefeitura daqui foi uma das 80 selecionadas de todo o país para participar do projeto piloto do programa Cidades Digitais, do Ministério das Comunicações. Recebeu recursos do governo federal e ganhou uma rede de fibra ótica. A infraestrutura tem 24 quilômetros e permitiu ao município entrar na era digital. O município recebeu mais de 700 mil reais do governo federal para se modernizar treinou servidores e conectou 17 pontos de governo à prefeitura. Além disso, substituiu uma tecnologia antiga por uma nova rede, capaz de transportar dados em uma velocidade de até 1 gigabit por segundo. E conhecendo o potencial de uma fibra ótica, que talvez seja o meio mais moderno de transporte de dados, né? então a gente acredita e a gente já tem inclusive experiência no, na, com a questão da internet, né? de uma eficiência fora do comum. Com tudo pronto, Vitória da Conquista, um município de 330 mil habitantes, se tornou uma cidade digital. Nós já temos instalados em Vitória da Conquista, pelo Ministério das Comunicações, na gestão do ministro Paulo Bernardo, 24 quilômetros de fibra ótica. Isso não é pouca coisa. Fizemos esse projeto Cidade digital, cidades Digitais, com o objetivo de, numa parceria com os municípios, facilitar o acesso da população à internet, mas, sobretudo, facilitar o acesso da comunidade toda, inclusive a administração pública. Além de Vitória da Conquista, mais oito municípios da Bahia já se tornaram cidades digitais. O projeto piloto conta com 80 municípios no país inteiro. São 46 milhões de reais na primeira etapa do programa.